E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. O centro de alta pressão que carrega ar frio, infiltração a dele no Oceano Atlântico para o continente e todas as praias receberam e recebem garoas de vez em quando mais fortes na Serra do Mar e que sobem a serra até a capital, a Grande São Paulo e Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. Essa infiltração... Vai acontecer nesta sexta-feira, no sábado também, algumas nuvens carregadas de vez em quando podem até provocar chuva um pouco mais forte sobre o litoral norte, a Serra da Mantiqueira, em direção a Minas Gerais e também do litoral norte em direção ao Rio de Janeiro. Fim de semana aproveitável, mais no domingo aí abre o sol na faixa leste e as temperaturas sobem. Hoje não passam dos 23 graus no litoral, na capital 22 e no interior do estado aí tudo bem. Muito sol desde hoje até o domingo com temperaturas em média na faixa dos 26 graus. Tempo, portanto, pior na faixa leste no começo do final de semana prolongado, mas melhora de domingo para segunda-feira, tem sol e aproveitamento. Ventos frios à noite, não esqueça a blusa. Grande abraço a todos!